Fala pessoal, estou de volta aqui, vamos então dar uma olhada nos mercados aqui, vou falar sobre esse pequeno Bitcoin, DXY, tudo que é importante para a gente ficar de olho aqui agora no curto e médio prazo, então vamos dar uma olhada, não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar, se inscreva no canal se você não está inscrito, ative as notificações e participe também do grupo do Telegram, porque ontem eu não consegui subir aqui a análise do canal, eu andei me sentindo um pouco indisposto aqui, tá galera, então... Mas sempre posto alguma coisa importante aí no canal de Letra Telegram, que eu vou comentar daqui a pouquinho aqui na análise de hoje, inclusive. Então, pessoal, vamos lá. Estamos tendo um pump aqui na SP500. Né? Eu comentei para vocês aí. A gente pode ter esse tipo de armadilha. A gente tem divergência bullish aqui no semanal da SP500. Eu comentei para vocês no último vídeo sobre isso. Não gosto de fazer short aqui, rompimento de fundo, pessoal. Tá? Então, para mim, a gente tem que esperar realmente esse pullback da SP500 aqui, que pode vir, a SP500 pode sim voltar para esse patamar aqui na casa dos 3.900 quase pontos aqui, tá, galera? É uma região que eu estou de olho. Inclusive, se a gente puxar aqui Fibonacci desse topinho, o último topinho que a gente fez aqui até o fundo, a gente pode ver essa região aqui dos, de 50% de retração Fibonacci, a gente pode voltar a pegar para SP500, tá? Então, fiquem de olho. Uh, inclusive, né, o que eu postei ontem no Telegram para vocês, tá aqui inclusive a mensagem que eu falei. Ó, tome muito cuidado com os shorts nos próximos dias aí porque a gente tem chance de pullback forte na SP500, tá, galera? Então, até inclusive eu postei uma referência aqui do canal do Alessio ali, que é um outro trader né, analista que posta conteúdos bem interessantes, que ele fez uma análise aqui mostrando onde está o Dumb Money, o Smart Money aqui, e mostrando que o Dumb Money está bearish, enquanto o Smart Money está bullish aqui no, na, no sentimento, tá? Então, inclusive fazendo uma análise aqui mostrando do, a história no passado aqui dos meses de outubro, é, novembro e dezembro, pequenos a gente tem um, um, né, um a gente tem potencial de ter um rally, inclusive aqui falando do Beijo da Morte, que é um setup, um, um, algo que eu mostrei para vocês aqui no canal, acho que vocês consigo achar exatamente essa, esse ponto aqui do vídeo, ele mostrou aqui que a gente tem esse rompimento do o pé de fundo SP500, a gente tem então de fato uh, o, o cenário aqui do beijo da morte tomando forma. Contudo galera, a gente pode ter sim ainda né, um, dois meses aí de alta, né, SP500 demorar um pouquinho para poder tomar uma definição e continuar essa queda. Tá? Eu tô acreditando que é o cenário mais possível aí a gente ter de acontecer, a gente tem então aí uma, um alívio aí no mês de, de outubro e novembro. Né? Talvez até parte de dezembro aí, a gente sabe que no final do ano geralmente é, é razoavelmente bom para os mercados, ano passado foi uma, uma, uma, uma exceção aí, né então a gente pode ter assim. O mercado, o mercado dando uma, um alívio antes de continuar essa queda. Obviamente, a gente sabe que a questão geopolítica está extremamente complicada, tá? Então, fique preparado sempre para o pior, pior. Trabalhe com stop loss caso vocês estejam comprando aí, né? Dependendo da, da, do aporte que vocês estão fazendo ou estão os trades. Eu estou bem cauteloso para longs, tá, galera? Eu estou realmente esperando aí. É, por enquanto eu estou continuando fazendo aqui os buscando shorts eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho mas com bastante cautela tá tô, mais, tô menos assim agressivo nos shorts aqui porque a coisa já está um pouco mais arriscada na minha opinião beleza então galera esse pequeno aqui pode voltar para esse patamar aí sim tá vamos acompanhar eu estou de olho nesse aqui o DXY então bateu naquele naquele canal de alta no topo aqui como eu mostrei para vocês nessa nessa nesse canalzinho e a gente está tendo uma retração muito forte é uma região de resistência aqui histórica para o DXY vocês podem ver aqui a gente tocou então várias vezes aqui ó resistência resistência resistência aqui também forte resistência essa região e aqui também outra resistência tá galera então é um ponto sim que a gente tem que prestar atenção e por isso, assim, compras pro Bitcoin tô fazendo aqui sem problema nenhum, tá? Eu acho que são compras que, que no spot, eu tô, me, me expondo mais em Bitcoin, mesmo estando shortando no mercado futuros, tá? porque a gente tem uma região forte de resistência, tem que estar tá, né? A gente numa região que eu considero que a gente pode fazer boas compras pro Bitcoin. São compras arriscadas, pode ser que eu tenha que ficar segurar esse, esse, esses esses satoshis aí Bitcoin uh, por um tempo, né? Então, mas para mim o Bitcoin não vai me desapontar, eu tô ah, os, os fundamentos do Bitcoin para mim não mudaram na verdade o Bitcoin ele foi criado para resolver o problema exatamente que está acontecendo aqui agora nesse momento pessoal em breve vocês vão ver aí é, bancos sendo resgatados pelo governo já está acontecendo aí está vendo o Credit Suisse aí já praticamente à beira da falência e os governos vão ser vão ser vão salvar esses bancos à custa das pessoas como como nós aí que vão pagar essa conta tá galera infelizmente é como funciona e esse foi o motivo e a, a, a razão aí no caso, né? E a porque o, o, o Satoshi criou o Bitcoin, né? Então, basicamente, o resgate aos bancos sendo pago pelas pessoas como nós aí que a gente paga a conta dessa galera aí que acaba fazendo uma, uma né? brincando aí com uma reserva fracionária com dinheiro das pessoas. Então, galera, para mim, Bitcoin. Sempre tive a oportunidade de comprar, vou estar buscando fazer compra, mas aqui nos futuros eu estou, por enquanto, buscando shorts aqui, ainda mais com bastante cautela. Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouquinho, então, tá? É, outro sinal interessante aqui também, galera, é que a dominância é bom ficar de olho, tá? A dominância está subindo aqui agora para o Bitcoin. Estou achando isso aqui um bom sinal, está me deixando um pouquinho mais bullish também no Bitcoin nesse momento. Tá, então... Isso uh, é outro motivo que me deixa um pouco mais cauteloso nesses shorts aqui, mas eu vou continuar com essa estratégia. Eu vou mostrar para vocês aqui exatamente o que eu estou fazendo, tá? Já bem mais arriscado, tome cuidado aí. Então, eu vou mostrar para vocês, inclusive, o cenário é mais para long, quem estiver interessado em long aí é, pode também buscar, tá? Mas eu vou estar tá aqui, por enquanto, ainda mais interessado em short. Mas estou comprando Bitcoin aí no spot, aí, como eu falei para vocês. Vai corrigindo, eu vou comprando, tá? Para poder equilibrar aqui, mas por enquanto os shorts funcionando muito bem. Tá vou realizando à medida que eu vou vendo esses puxos de criação que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Então vamos olhar o Bitcoin, tá? Tem alguns gráficos do Bitcoin que eu quero mostrar para vocês, são dois gráficos aqui, tá? Primeiro a gente tem aqui, ó, galera, a gente está formando esse triângulo, essa triangulação. Acho que é importante a gente ficar aqui de olho. Daí, para mim, obviamente, eu estou mais interessado nesse triângulo, nessa região aqui, ó, tá? o Bitcoin. Então, a gente pode ter esse rompimento aqui que levaria a gente explodir aqui para cima, tá? Caso a gente consiga romper essa zona aqui dos, dos 21.300 aqui já pode ficar um pouquinho arriscado, a gente realmente explodir aqui e buscar esse alvo aqui na região dos 27, que seria esses fundos aqui anteriores, ó então fiquem de olho nessa, nesse aqui, então os meus stops aqui desses shorts vão estar tá acima dessas regiões dos 21.500 aí, tá? Então estou buscando short aqui por enquanto, mas com o stop colocado, porque a gente pode sim ter uma surpresa aí sim, tá galera? Então é importante ficar de olho. Né? E, obviamente, né, galera, é importante ficar, prestar atenção que caso a gente esteja, tenha essa explosão para o Bitcoin aqui, essa região aqui dos 25.100 dólares é extremamente importante, porque a gente pode fazer, sim, aqui um fundo duplo nessa região, tá? Então, aqui a gente tem esse fundo duplo, caso a gente rompa essa região aqui dos 25 dólares para cima, né, e vai lá buscar os 27, a gente pode, sim, muito facilmente aqui buscar essa região aqui dos 32 mil dólares para cima aqui, tá, galera? Então, é... Se isso acontecer aqui na situação atual que a gente está aí, tá? se o Bitcoin começar a subir muito, para mim seria uma oportunidade muito grande aí de a gente realizar vendas, tá galera? Não acredito que a gente uh, tão facilmente vai voltar aí no, no, no, no bull market assim, tá? Eu acho que uh, mesmo, mesmo do, dentro de um bear market, a gente pode ter sim aí, uh, a gente pode ter no caso né, um, uma, um alívio, um relief rally, como se fala em inglês, né? Então, para mim, essas zonas aqui a gente tem que ficar de olho a gente pode ter a oportunidade para poder é, realizar vendas, tá? Então, o mercado ele faz é, joga o preço para cima para buscar liquidez, então eles vão querer vender, obviamente, as baleias aí, grande, grandes instituições vão querer vender em regiões que tenha liquidez, né, galera, que as pessoas vão estar já mais bullish, interessadas em comprar, né, ou estão com, stop, com stops posicionados, tá, então é, tem que estar ciente que isso aqui pode acontecer, tá, não, é, não seria de outro mundo, estou preparado para esse cenário também, beleza? Então é bom você ficar também preparado, não olhe só para um lado que você pode acabar se dando muito mal no mercado. Tá? Então vamos olhar aqui agora, tempos gráficos, vamos olhar aqui outros detalhes aqui também que eu estou de olho, galera. Ó. Então, a gente tem essa linha branca aqui agora que eu estou acompanhando, ó, que são linhas, uma linha região de resistência, o Bitcoin está testando exatamente essa região aqui agora no meu gráfico. Tá? Desculpa a poluição, aí, vou tentar deixar um pouquinho mais... Vou tentar apagar esse, esse, esse canal aqui por enquanto. Então, testando essa linha branca e também temos essa linha uh, amarela lá de cima, que é uma LTB extremamente importante, né? Então, para mim, isso aqui, com o rompimento dessa LTB, que a gente pode já ficar é, bastante bullish com o Bitcoin, sem o sentimento ajudando, né? Se romper essa LTB para cima, a gente confirmar aqui, galera, a gente pode sim buscar essa zona aqui dos 25 mil dólares e por que não voltar aqui para essa região aí dos 27, tá? Pouco provável, mas tem que ficar atento. Né? Lembrando que aqui, ó, conforme eu acabei de desenhar aqui, vou dar um CTRL Z para a gente botar esse, esse, esse canal de volta aqui, ó. Vamos lá. É, tem esse canalzinho aqui também que eu tô de olho, tá? É para o Bitcoin. Então, para mim, essas zonas aqui, ó, essas zonas aqui, até essa região aqui dos 21 mil dólares, galera. A gente pode ter que pump nessas regiões aqui. Uh, a gente ter rejeição e voltar a testar o fundo desse canal, tá bom? Então, fiquem de olho nesse canalzinho azul desenho gráfico de vocês aí. Tá? Tô bem, tô acompanhando níveis do CPR aqui, tá? Na análise gráfica. A gente tem aqui as, os pivôs centrais do CPR que estão até a região dos 20 mil e 500 dólares, tá? Lembrando que a região de 20 mil e 500 dólares é um 68 lá dessa retração de Fibonacci. Dessas, dessas regiões regiões todas aqui então acho que pode ser uma resistência para o Bitcoin aqui a gente puxar né, fundo topo tá extremamente poluído esse gráfico desculpa para vocês aí mas essa região aqui é a região de 68 também a gente tem que ficar atento tá então para mim aqui o Bitcoin conseguindo manter um suporte acima dessa região aqui dos 20.500, a coisa já começa a ficar bem bullish, tá? fica bem interessante mesmo, tá? É, mas é uma região extremamente forte de resistência que a gente tem que ficar de olho, tá? Mas níveis de CPR são extremamente importantes, tá? para mim aqui são regiões que eu tô interessado em buscar compras no spot, tá, pessoal? Então 17.500 dólares, aqui também nessa região dos, dos 15.500, também aqui lá na zona dos 12.800 dólares. Então vou botando aqui minhas ordens de compra nessas regiões, Tá? É, e posicionando também vendas aqui nessas, nesses níveis de resistência. Uh, não posicionei venda aqui nos 22 mil dólares ainda, tá? Mas eu acho que pode estar um pouquinho arriscado. Na verdade, estou estopando caso o Bitcoin rompa acima dos 21 mil e 800, tá bom? Uh, eu quero mostrar mais para vocês aqui também, uh, no curto prazo aqui do Bitcoin. Vamos pegar esse gráfico limpo aqui, maravilhoso, porque fica mais fácil de a gente poder ver. Vou apagar esse triângulo aqui agora, tá? Então... Uh, nessa a gente tem essa essa essa bom tem essa LTBzinha aqui né tem, é bom ficar de olho e também temos essa retração Fibonacci tá, pessoal fiquem de olho nisso aqui então níveis de Fibonacci que a gente tem até a região dos 21 mil dólares é, é a região de 68 então a gente pode vir buscar essa região do 20, de, de 68 e continuar essa queda tá então isso que eu tô aqui também de olho para o Bitcoin inclusive a gente tá com o interest agora extremamente elevado isso pode gerar bastante volatilidade aqui no mercado vocês podem ver que a gente tá com o interest muito forte a gente tem o long short caindo aqui com o Pinterest subindo, que é bullish, tá? Então isso confirma também que a gente tem que ficar mais cauteloso com esses shorts. Mas estamos tendo aqui, tendo, tendo aqui bastante liquidação de shorts e também bastante compra-mercado, tá? Então é, eu vou aqui é, aos pouquinhos me posicionando aqui tá? é, é, nessas vendas, mas vou mostrar para vocês aqui usando os indicadores da Reblock, eu estou conseguindo fazer posicionamentos bem mais aceptivos, tá, galera? A gente vai dar uma olhadinha daqui a pouquinho nisso aqui. Vou mostrar para você. Fica aí até o final é, do vídeo, tá? Então, uh, para mim aqui, o open interest está extremamente elevado. Vamos puxar aqui o, o TRDR na no quatro horas para gente poder dar uma olhadinha, pessoal. Subimos muito o TRDR Quando a gente tem o open interest subindo muito forte, assim, a gente pode ter porrada para ambos lados, tá? Então, uh, na minha opinião, que isso aqui gera bastante risco já nessas faixas de preço a gente pode ver que quando o Pinterest sobe muito forte aqui olha o passado sobe muito forte a gente já tem uma variação muito grande aqui do preço é né? porque a gente tem muita abertura de contrato isso para os ambos lados tá apesar de que aqui a gente pode ver que né a gente tá vendo mais shorts sendo abertos é né? nesse nessa subida aqui a gente tem contatos abertos aí para ambos lados isso gera bastante volatilidade tá então tem que tomar cuidado eu não gosto de ver o Open subindo muito forte, assim, para mim, dá, me deixa um pouquinho bearish, assim, quando é muito rápido, tá, galera? Ainda mais com muita compra, mercado, e bastante liquidação, tá bom? Então, vale a pena ficar de olho aqui, e High que tá me ajudando bastante aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês exatamente como eu tô fazendo esses trades aqui agora, tá? Então, de novo, eu tô comprando Bitcoin no spot, à medida que o preço vai caindo, regiões que eu considero interessantes, tá? Estou com bastante or ordem aí, né? em uh, pontos que eu vou, most vou mostrar para vocês aqui nos vídeos, né? mas estou buscando shorts aí ainda para o Bitcoin, tá? sabendo que cada vez vai estar tá mais arriscado para fazer shorts eu acho que a coisa pode ficar bastante bullish aí, uh, talvez o mês de, de outubro, tá? Vamos ver como vai ser. Lembrando semana que vem a gente vai ter também o a divulgação do CPI, tá, pessoal? Vou comentar para vocês mais aqui no final do vídeo sobre indicadores aqui econômicos. Então eu estou buscando esses shorts aqui, tá? E realizando compras no spot aqui, me expondo mais o Bitcoin, tá? Tentando botar lucro aqui, fazendo operação de short uh, para o Bitcoin uh, e e no caso aqui tentando um, comprar, né? acumular o máximo possível que eu, que eu puder aqui, tá galera? Lembrando que eu tô fazendo aqui essas operações usando também a Prime SBT, tá? Então eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição e comentário fixado do vídeo. Crie essa é conta da Prime SBT para você conhecer a corretora aí, tá? Você pode então ganhar 7% de bônus sobre o seu depósito. Qualquer dificuldade que você tiver, pode entrar em contato comigo, eu tô à disposição para ajudar aí. Você também vai poder participar aqui também do grupo VIP do canal, que eu vou comentar mais adiante aí como vai funcionar, tá bom? Então, uh, dá uma olhadinha na PrimeSBT com certeza uma corretora que você vai gostar aqui. Uma corretora que eu acho extremamente excelente. Você pode usar Bitcoin para operar diversos mercados usando sua margem aí, né? 100% em Bitcoin, tá, galera? Então, vamos lá aqui, olhando a ReBlock. O que, que é interessante ficar de olho aqui, galera? Olha só, os indicadores aqui de pool de liquidação da BitMEX. Extremamente interessante aqui, olha só como forma pool de liquidações, né, galera? Já falei para vocês, é... No grupo Telegram se unam aí para pegar esses indicadores que é muito importante. Olha só, a gente forma um pool de liquidação abaixo aqui. Ó, o Bitcoin vai lá, bate nessas regiões aqui, tá? nessas regiões aqui vai batendo né? e depois forma acima ele vai pegando e buscando a liquidez aqui. Uh, isso aqui olhando só a BitMEX, tá galera? Então para mim é um indicador que me mostra que se a gente pode voltar a subir. Uh, inclusive a gente tem aqui liquidação. Vou até puxar aqui os valores exatamente para a gente poder ver aqui nos labels, a gente tem aqui liquidez até a região dos 21 mil dólares que está, então, nessa zona de 68, tá? Então, o Bitcoin pode voltar aqui e buscar essa região de, dos 21 mil dólares. Eu estou me posicionando em shorts nessas regiões aqui, sim, tá? É bem mais cauteloso, tá? E caso o Bitcoin rompa, fica acima dos 21 mil e aqui, eu vou estar estopando essas operações aí, tá? É, se bem que a gente tem aqui também tem liquidações aqui acima, mas daí já é, é um pouco demais, tá, galera? Então, é basicamente isso, estamos formando também pool de liquidação aqui abaixo também nessa zona dos 18.500, tá? Até a região dos 8.40, até a região dos 8.40 dólares, tá bom? Isso aqui só falando, da, é, falando aqui da BitMEX, tá, pessoal? Só um momentinho aqui que eu fiz uma. Um, um errinho, só um momento. Acabei mexendo na resolução aqui do. Sem querer, acho que não afetou nada. É. Então, vamos olhar aqui agora os pools de liquidação, então, da, da, da Binance aqui, galera, rapidamente, vou mostrar para vocês aqui. Tá? Então, aqui olhando 12 horas, a gente pegou a liquidez nessa zona aqui, próxima aí dos 20 mil, né? 20 mil e 20.200 dólares, aqui 20 mil dólares. Então, estou de olho nessas regiões aqui também, obviamente, né? E formando liquidez aqui abaixo na região dos 19.300, né? Se a gente puxar aqui, então nos sete dias a gente pode ver que tem uh, tá formando liquidez aqui, a gente tem liquidez as regiões mais abaixo, tá? até a região aqui dos 15.500 dólares, que é muito próximo daquelas regiões CPR que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, tá bom? Então e tem aqui formando liquidez até essa zona aqui dos 20.500 dólares, tá bom? Então para mim galera aqui ficando acima dos 21.500 dólares aqui o preço, eu estou botando meu stop mais acima, dou uma margem maior aí, tá? É, a gente pode Voltar aí, flipar bullish com Bitcoin, tá, galera? Mas vamos puxar aqui também o de um mês, que é interessante acompanhar. Obviamente, essas ordens aqui não quer dizer que elas estejam abertas ainda, tá, galera? Mas é interessante. A gente pode ver aqui, ó, que até essa zona aqui dos 21 mil e 21 mil dólares, a gente tem bastante liquidez aqui. Então, a gente pode vir buscar aqui 68 de retração Fibonacci nessas regiões. Estamos formando liquidez aqui abaixo dos 17.300, até a região aqui dos 15.500 dólares, tá bom? Então essa aqui é a minha estratégia uh, comprar nessas regiões aqui no spot tá e for shortando o bitcoin à medida que o preço vai subindo qualquer notícia ruim aí a gente pode ter uh, né problemas para o bitcoin para os mercados tá galera e essas e essa subida aí para mim pode ser uma oportunidade aí uh, da gente buscar operações de short tá e conforme eu falei para vocês não gosto de shortar quando está rompendo um fundo eu gosto de shortar quando a gente tem então uma oportunidade de pullback tá que para mim isso aqui pode estar tá acontecendo para o bitcoin aí com o pips tão elevado já me deixa Uh, mais, uh, mais ganancioso para os shorts, tá? Lembrando então, a gente tem eventos importantes acontecendo na semana que vem, na minha opinião, aí, semana que vem vai ser extremamente importante lá pelo dia. Deixa eu ver o dia exato aqui, vai ser no dia 13 de outubro. Vai ter que, então, divulgação do CPI, acho que vai ser um dia extremamente importante. Coloque na agenda de vocês eu vou estar aqui para a gente acompanhar juntos, com certeza. Então, pessoal, por, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Uh, qualquer novidade, eu volto no Telegram falando para vocês aí se tiver alguma coisa importante. O professor Digara, infelizmente, não vai fazer análise on-chain, mas vou dar, de repente, uma, uma, uma pincelada amanhã no vídeo de amanhã, tá bom? Então, um abraço, a gente se vê muito em breve. Valeu!